Olá gente Nesse pé de chorão Que nós conhecemos aqui como pé de chorão Nós temos ali Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito maritacas, nove Ah, nove maritacas Vai voar para subir num carro aqui agora Vai espantar, eu creio, né? Vamos ver Vamos ver se vai espantar ou não Não, não espantou não Tá ali ainda Ah, que beleza. Agora eu vou, eu vou me aproximar ali, ó. Agora vai espantar, quer ver, ó? Ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Aí. Ó. É. Foram embora.